Bom, eu vou, faz... vou ler aqui a nota do Diretório do Partido Nacional do Partido dos Trabalhadores, com algumas na tela, por favor. Pela vida, pela igualdade, contra o racismo. Em nota, o Diretório Nacional do PT manifesta repúdio aos episódios de violência policial que ocorrem em nosso país e na América do Norte no momento em que nossa atenção e esforços se concentram em salvar pessoas da pandemia, do novo cor coronavírus e dos seus efeitos. O Diretório Nacional do PT manifesta veementemente repúdio ao aos episódios que, dentro e fora do Brasil, demonstram que a violência policial é também uma doença que extermina sonhos e vidas da população negra. Somos solidários aos familiares do menino João Pedro, de apenas 14 anos, baleado e morto dentro de casa, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em mais uma incursão policial criminosa que ceifa a vida das pessoas negras, pobres, nas periferias e nos grandes centros do nosso país, nos Estados Unidos assistimos à mobilização e à revolta popular em dezenas de cidades em protesto contra covarde assassinato de George Floyd, homem negro de 46 anos é, asfixiado por um policial branco depois de ter sido preso e algemado. O mundo em o mundo assistiu, chocado, o vídeo em que Floyd implorava, sem conseguir respirar, diante, diante da a crueldade fria do policial que pressionava seu pescoço com o joelho. Por favor. O estrangulamento de George Floyd é um tiro nas costas, e o tiro nas costas de João Pedro não são fatos isolados, fazem parte da tradição de um pensamento conservador e escravocrata que aprisiona física e mentalmente a população negra pela ação de uma elite dirigente burguesa e racista que privatiza e orienta ideologicamente os aparatos de repressão policial. É nítida a escalada racista nos últimos tempos em todo o mundo, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, em consequência da ação de governantes antidemocráticos como Bolsonaro e, e Trump. Cada um, à sua maneira, tenta estimular e impor a violência e o fascismo como forma e prática de dominação ideológica e política determinam pela ausência ou, as, ou sabotagem de políticas públicas quais são as vidas que quais são as vidas que importam e quais vidas podem ser descartadas e neste vídeo aqui nós nessa tela nós colocamos a foto é, contra o genocídio do protesto no campo dos alemães contra a morte do Miguel que foi em 2019 pode passar Lutar contra o fascismo é lutar contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e toda forma correlata de discriminação e desigualdade que atinge, sobretudo, a população mais vulnerável em nosso país. Assim, conclamamos as pessoas defensoras da democracia, da justiça, e da igualdade e orientamos toda a nossa militância, negra e não negra, a repudiar e se manifestar em atos e ações contra o racismo e a violência policial que ameaça constantemente a vida dos negros e negras brasileiros. Pode passar? Nessa tela... A, justiça, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça a justiça em todo lugar Martin Luther King em 1968 foi a frase essa frase representa o um momento atual também em defesa da democracia, das vidas fora bolsonaro, fora racista e fora o fascismo pode passar? Essa uma, última tela, hoje, nas redes sociais, é, Terça-feira do Apagão, em solidariedade ao movimento. Vidas negras importam. É, várias pessoas no mundo estão postando essa imagem toda preta, é, nas redes sociais, em solidariedade aos protestos dos movimentos vidas negras importam nos Estados Unidos. O objetivo é combater o racismo, o fascismo, e a desigualdade e a truculência policial. Muito obrigada.